Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e este é o canal Trabalhar em Casa Ganhando. Conheça a máquina de vendas online e mande seu chefe embora. Vamos ser bem honestos. Quem nunca quis trabalhar em casa? Quem nunca quis ter seu próprio horário de serviço e ter controle de tudo o que é pra fazer e como fazer? Quem nunca quis chutar o balde e falar muita abobrinha para o chefe? Eu já pensei em fazer tudo isso, mas até ontem, faltava me um norte para seguir, ou algo que pudesse iluminar meus pensamentos e me motivar a seguir pelo caminho da minha independência financeira. Assim como você, eu luto pela minha independência financeira, eu quero tê-la. Eu quero poder viajar para qualquer lugar do mundo e levar o meu trabalho junto comigo. Quero poder sentar em um café, tomar um cappuccino bem quente, direto no meu laptop, resolver as pendências que tenho em meu negócio. Quem não quer fazer isso, não é mesmo? Pois é, acho que hoje eu vou conseguir. Ontem eu estava vagando um pouco pela internet sem pretensão nenhuma e vi um pequeno artigo num blog de renome sobre como trabalhar na internet promovendo campanhas de produtos e ganhar comissões que variam de 00 50 até 500,00 por venda. Achei bem interessante o título deste artigo e resolvi explorar um pouco mais a fundo o conteúdo. Eu mesma já me deparei com inúmero golpes na internet que giravam neste sentido e todos eles eram pirâmides ou coisas do tipo. Mas este artigo estava mostrando algo real com pessoas reais. Pessoas comuns, como você e eu, que estavam faturando algo no mercado online, com um método automático de vendas chamado de a máquina de vendas online. O criador do método chama-se Tiago Bastos, ele é um desktop top infoprodutores de uma plataforma chamada Ultmart, que vende produtos digitais. O seu produto digital é na área fitness, chamado de Fórmula 47, vendeu ano passado mais de 5 mil acessos somente em 2014. Ele fez esta pequena apresentação mostrando o método que ele criou e que agora está compartilhando com pessoas que possuem vontade de iniciar uma carreira online. Achei fantástica esta apresentação, e acredito que, se você está cansado de ter uma rotina de trabalho e cansado de ouvir poucas e boas do seu chefe, acho que esta é uma grande oportunidade para você. Dá uma olhada, é rápido clique no link abaixo e veja a apresentação rapidamente. E não se esqueça, se gostou do vídeo dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer, compartilhe com seus amigos. Um grande beijo e até mais.